A gente tem visto, nesses últimos tempos, muitos ataques contra a dignidade humana, os direitos humanos, e isso nos preocupa muito. O centro de Umbanda, Cavaleiros de Ogum, localizado no Arapuanga, em Planaltina, foi alvo de vandalismo quarta-feira, 27 de 11 de 2019. No momento em que a pedra atravessou o telhado, por sorte, o centro estava vazio. Este é o quarto episódio de intolerância religiosa que a Comissão de Direitos Humanos da CLDF acompanhou no ano de 2019. Na semana passada, nós acompanhamos o caso da Igreja de Santa Maria. Também foi alvo de violência, vandalismo e a denúncia que foi feita foi de intolerância religiosa. As pessoas não podem achar normal a violência contra as religiosidades e a gente precisa preservar as religiões. E a CDH está acompanhando todos esses casos e vai ajudar no que for preciso para encontrar o responsáveis por esses atos de intolerância que estão acontecendo. Pesquisa realizada pela Decrim apontou que entre 2016 e 2019 os grupos evangélicos ficaram em segundo lugar no que diz respeito às denúncias de intolerância religiosa, ficando atrás apenas das religiões de matriz africana. Ubanda e Candomblé foram alvos de inúmeros ataques contra a sua religiosidade, a sua fé, a sua história. Devemos ter cuidado para não afirmar apenas uma crença, porque quando a gente hegemoniza a lógica apenas de uma crença, isso isso pode acabar se desdobrando num ataque contra outras religiosidades. Todos os atos de intolerância religiosa contra qualquer matriz religiosa devem ter uma resposta dura do Estado e a Câmara Legislativa tem cumprido o seu papel. Principalmente no fomento e na promoção do respeito àquelas que são mais atacadas hoje no Brasil, infelizmente pelos dados oficiais, que são as religiões de matriz africana. Então fica esse registro hoje, o nosso repúgio da comissão contra mais esse ataque de intolerância contra a dignidade de uma crença. Muito obrigado, senhor presidente.